Eu sempre tinha curiosidade sobre o esporte e a arte que se chama Jiu-Jitsu. É um esporte que está fazendo sucesso até aqui nos Estados Unidos. Parte da viagem que eu fiz foi para fazer as coisas e conhecer as coisas da cultura brasileira que eu sempre tinha interesse, mas eu não tive a oportunidade de fazer ainda. Então, durante a viagem eu parei em São Paulo na Academia Gracie Morambi para fazer a minha primeira aula de Jiu-Jitsu. E aqui está o vídeo da experiência. What's up, guys? Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito, muito legal. Estou muito ansioso para fazer esse vídeo. Estamos aqui na Academia Gracie Morambi, né? Beleza, vai. eu tô aqui com o mestre, se chama Alexandre, antes de começar, depois vai rolar, tipo, você vai me mostrar sim, um pouquinho sim. um pouquinho como funciona e tudo, eu tava aprendendo um pouquinho sobre essa família com meu amigo Ahmed, ele tava sim. me falando um pouquinho sobre a história da família e tudo, é, pode contar um pouquinho mais para as pessoas a, ali? É, o Jiu Jitsu praticamente é um esporte brasileiro, né? onde a família Gracie, desenvolveu, trouxe pra cá. Trouxeram e ficou mais em São Paulo, né? Porque a gente tem no Rio de Janeiro a Grêmio Barra. Hoje a Grêmio Barra faz parte de São Paulo também. Hum. Mas aí era um negócio mais fechado, era uma coisa que era só para família, que não sei o quê. E hoje eles abriram para o mundo inteiro, né? Hoje praticamente o mundo inteiro que jitsu Não, eu acho muito bacana que o esporte tá, tá sendo exportado para Sim. os outros lugares. Não, estão nos Estados Unidos, não, né? Não. Vários países no mundo. É praticamente já no mundo inteiro. A gente já tem campeonato de no mundo. Inteiro. É. E o legal que também que o jiu-jitsu né meu ele traz muita coisa para todo mundo principalmente aqui no Brasil uhum. que a galera é um pouco fraca de grana né meu tem tem atleta de jiu-jitsu que já viajou o mundo inteiro uhum. graças ao jiu-jitsu tá? é, então, é muito legal é muito legal essa e pode questão. falar um pouquinho sobre a filosofia do jiu-jitsu brasileiro tipo eu sei que não é algo para ir na rua brigar com não. as pessoas né Perfeito. é jiu-jitsu aquele é uma a melhor Arte marcial do mundo, né? Hum. Porque além de ela ser uma autodefesa para o mais fraco ganhar do mais forte, se você for ver aqui na academia, o nosso tempo de competição, eu tenho 70 quilos, eu tenho aluno de 160 quilos. Nossa. Né? Então o jiu-jitsu ele praticamente foi feito para isso, uhum. os mais fracos ganharem dos mais fortes, aprender assim, é. a se defender. E não só na questão de esporte, de, de que é feito, o jiu-jitsu meu é aquele único esporte que ele é aeróbico, aeróbico explosivo e isométrico ao mesmo tempo. Hoje, se você botar na medicina ali, a galera que estuda isso, meu jiu-jitsu é esporte de arte marcial e o esporte mais completo que tem no mundo. Legal. Então, cara, é muito legal e é viciante, cara. A galera hum. vem uma aula não consegue parar de ver, cara. É um é. impressionante. As pessoas já me dizeram isso, eu, por isso eu tô muito ansioso. É impressionante, você vai ver. Então, vamos, vamos começar? <risos> ou tem algo mais que você precisa explicar para mim? Não, antes vamos de começar, aí a gente vai fazendo, se tiver dúvida, a gente vai conversando tá e assim bom. vai, vai indo. Tá bom, tá. beleza. Estão nervosos, mas vamos lá, gente. Né? Então, meu, é bem pedido no começo, tá? É mais. Eu... eu vou pedir pra você, por exemplo, fazer um agachamento, botar o bumbum no chão e bater a mão. Um. Super então, de novo. Tá? Agacha. Um. Bate no chão. Pode. É toda forte, a força, né? bem forte. Tá porque a gente disse que é pra amortecer a queda, né? Daqui a pouco a criança vai vir a moleque molecada... vai. Nossa <risos> senhora, vai quebrar a academia. Tá bom, mais ou menos tá assim. Então, meu, você vem, bate, perfeito. Agora, a gente vai lembrar um pouquinho da infância ali. Vou é fazer um rolamento que é uma cambalhota para frente. Como vocês vão bem, ver bem, em seguida, chão, até os movimentos tá? básicos é são complicados. Tá atrás, pelo menos para um gringo, frente, né? Atrás, e requer, frente, requer muito concentração agora é e mão, mão, foco. ela vai buscar o dedão. Vou fazer primeiro, aí você faz uma sequência, tá? Então essa é a minha mão, eu vou lá buscar o dedão, eu vou rolar o joelho no chão, o ombro no chão. Eu vou querer pegar o meu dedão e vou ó, assim, aquela pontada lateral. Okay. Então isso hum. E lembra, Brian, quando você rola, você trava no chão, você não levanta, okay. tá? Você estraçalha no chão. Assim, né? Não, por dentro, por dentro da sua perna. Põe a mão direita no chão, vai buscar. Perfeito, tá perfeito. Agora rola. Sim, bate a mão. Uma só. Depois de aprender os primeiros movimentos, só ficou mais complexo. Aprendi algumas outras coisas e fiquei um pouco nervoso porque eu não queria fazer algo errado e machucar o mestre. fecha esse joelho aqui, ó. Por que você fecha esse joelho? Se ele ficar aberto, eu consigo escapar meu braço. Ah, entendi. Agora ah, que você fecha aqui, ó, ele já não sai mais. Entendi. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer? Você vai estender essa sua perna no máximo. Joga a sola do pé lá no teto. Perfeito, lembra aquela fuga de quadril que a gente fez ali no começo da é. aula? Agora eu vou fazer o que? Eu vou empurrar seu rosto, tá? tá? A sua cabeça vai pra lá, perfeito. Agora dá uma martelada nas minhas costas. Isso. Tira esse pé daqui e passa na frente do meu rosto. Pum. Quando chega aqui você não cruza a perna. Junta um joelho no outro, não cruza. Ah tá. Deixa aberto. Junta um joelho no outro, encosta, faz força nos joelhos. Tenta encostar um no outro. Agora você solta, abraça o meu braço. Com as duas mãos, essa perna vai para o chão, quando eu bater você solta. Ok. Tá bom? Senão você leva o meu braço para casa. Ok. Tá? Agora sobe o quadril. Isso. aí, deu, deu, deu. <risos> você leva o meu braço para casa. Está aqui, tá? Só sobe o quadril, de novo. Vai, vai, deu. Okay. Mas não solta o meu braço, se você soltar meu braço eu tiro. Ah, uh, ok. Tá? Então, a força uh! que você faz na de lock põe os dois fora do pé no chão, sobe com a Isso, exatamente isso, travando o meu braço. Okay. E aqui o importante é você fechar o um joelho no outro. Mas depois tá? de um tempo, consegui mais tá? ou menos então, né, de de os movimentos e como me mexer eu para bem, fazer bem os movimentos margem, certos. Aquela perna, estende ela, gira a cabeça e agora dá uma martelada. Trava minhas costas, machado, bum. Passa essa agora pra em cima da minha cabeça, um, perfeito, cruza lá, ah, junta lá o braço, abraça, junta um joelho no outro e vai, sobe, ai deu, Perfeito. agora sim, tá. perfeito, então isso é muito importante a gente saber, caixa guarda, tá com o pescoço doendo já? Tá. Faz parte, tá? <risos> uhum. Isso aqui é muito importante, então por exemplo, se eu for te dar um soco é. Exatamente o mesmo movimento. Domina, vai. Domina o meu punho, meu cotovelo, pé no quadril. Estende a outra, gira o rosto e passa essa por cima. Não cruza, junta o joelho no outro. Perfeito, abraça. Agora vai, quadril pra cima. Vai. Eu? É. Durante esse movimento foi quando eu comecei a entender como um cara que pesa 20 quilos menos que eu consegue acabar comigo facilmente. Viu é impossível! Isso a gente chama de 100 kg no Brasil. É. Ah, ali a gente começa a tacar. O então, primeiro passa a minha guarda. E depois a gente ensina pra cá. Uhum. Então vem. Vim. Levanta. Respira um pouco. Se você tomar é... água, você fala. <risos> Cansa. Cansa pra caralho. Cansa. Perfeito. Anda. Passa. Um. Agora monta. Voltou. Então, boa. Agora vai para melhor. Entra, bota a pessoa, mão no chão, com um o joelho, no um chão e escreve um joelho aqui na minha cabeça. Né? Vem, vem com ele, vem com ele. Um, outro. Isso, agora passa e cai. Pode passar e cair. Um, boa. Fecha um joelho no outro e vem puxar meu braço. Isso. esquerdo. E aí? Entendeu? Então o jiu-jitsu é muito isso. Essa é. chave de braço, de pescoço, é. joelho, punho e muita imobilização, é. Né? que é o que? Você jogar a pessoa no chão e fazer, por exemplo, uns 100 quilos, e a pessoa fala assim, não quero brigar, meu, não quero brigar, a pessoa te segurando, calma, calma, é. se o cara não ter calma, aí você pode dar sequência. É. Tá? E é praticamente, é muito isso, tá? óbvio que eu te mostrei os básicos, né? é, não, eu te mostrei Meio por cento do que é o jiu-jitsu. É. Tá? Eu te mostrei mais ou menos uma coisa para você ter uma noção. É bom até para você entender, não, não, não, não, tipo no UFC, né, quando o cara cai no chão. Por que o cara não vem dar um soco na cara do cara? É. Né? Porque se o cara vem dar um soco, ele vai tomar uma pedalada, aí é. da cara. Né? Então, meu, é muito isso. É um jogo que a gente chama que é o xadrez humano. Né? Hum. A gente fala muito que é o xadrez humano. Eu sabia que existia estratégia com isso, mas é muito mais do que muito eu estava imaginando. Muito mais. É, é muito mais. Ainda mais jiu-jitsu, né? Que não tem soco e nem tem chute. É. Então é muito estratégia Não, né? eu ia é falar, cabeça. tipo, é mesmo. É, é, é. muito menos 40% aqui e é muito cabeça. E, é muito cabeça. É. e o legal do jiu-jitsu, que é o que a gente traz aqui bastante para a nossa academia, né? A gente tem uma equipe de competição, que a galera que vai para as competições. Mas a gente tem muito lifestyle, né? Para é. Pra você ver, por exemplo, olha o quanto você suou, olha o quanto de força você fez, olha o quanto de bom pra sua saúde você tá fazendo, é. e você não saiu com o olho roxo, você não saiu com a canela inchada, é. você não se machucou. Né? É. Então a gente gosta muito disso. A gente vira e fala assim, meu, Jiu Jitsu, cara, é lifestyle. É você vir, suar, sorrir e se divertir. Né? É. é o que a gente fala. Take você care, pode ter cara. certeza que tá junto. Vem né? é. junto, a gente está sorrindo, a é, gente foi... suou, <risos> vem de tudo um pouco. É. Isso é o que a gente dá bastante. Né? É. Aqui na nossa academia, hoje, a gente tem 300 alunos, praticamente. Oh. Eu vou te falar que a gente tem seis competidores, é. o resto é tudo pai de família, é pessoa é, que pessoas do trabalho que fazem vem, para vem. ficar com tipo, é, o corpo legal, corpo legal boa, e né? para se divertir, né? É, é eu eu sei que o meu Ahmed, ele ama fazer é, isso, ele é falou tipo, que foi desciado desde a primeira aula que, que você falou, é, muitas pessoas ficam desciadas. Jiu-jitsu, cara, impressionante. É. Legal. Cara, muito agradeço. É, foi, foi, foi muito, muito, muito legal. Muito legal. É, se vocês querem saber mais sobre a academia dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre, sobre ele. Vocês têm, você tem redes sociais? Tenho. Tá bom, vou deixar aqui também para vocês. Tá mais uma vez cara, muito obrigado. obrigado. Você, gostou? Agora vamos ver todas as crianças que são muito melhores do que eu. Fica à vontade, vai adorar. Isso gente, tchau tchau.